skin aqui, a USP Print Stream, sem dúvidas, foi a skin mais top da última caixa lançada no CSGO, e é também a skin mais cara entre as skins de armas, tirando as luvas da caixa, claro. E logo antes da caixa ter sido lançada, a gente recebeu esse sticker no CSGO, o ROX holográfico, que é o adesivo holográfico mais caro do Major 2022, e é o segundo adesivo mais caro de todos, só perde para um adesivo dourado, que é o do Mones é o primeiro adesivo dele. Então, pensando nisso, a combinação perfeita... Feita seria a USP Print Stream com quatro Rocks holográficos Eu tenho 10 desses adesivos já guardados E agora eu comprei a USP Print Stream que me faltava E hoje eu vou craftar a USP Print Stream com 4 Rocks holográficos Então acompanha o vídeo até o final Parem, parem, Um sacrifício por skins caríssimos já não vale a pena Agora temos o K-Drop boa ah, ah, ah! K-Drop Esquimicar é mais simples do é que pensas? E aqui vamos galera para mais um vídeo aqui no canal Esses dias a gente diminuiu um pouquinho a carga, a quantidade de vídeos Porque eu tava com um terçol no olho, não sei qual dos olhos Mas enfim, um dos meus olhos, acho que é esse aqui Ele tá mais fechado e tal, estou me recuperando aí desse terçolzinho Na verdade, eu acho que não tem nenhum efeito, talvez só psicológico Mas enfim, tava com o olho inchadão uns dias atrás e agora melhorou E tô com um vídeo muito insano que eu queria ter feito antes pra vocês Mas vamos fazer ele hoje Bem, tô aqui no meu inventário do CSGO Como vocês podem ver, temos um novo item Ali, eu tive que esperar um pouco O preço da USP Print Stream cair Pra eu comprá-la, então eu tava sempre utilizando Esse site aqui, ó, o CSGO Stash Pra comparar os preços entre Factor New Minimal Air, Field Tested E foi então que eu dei uma checada Boa na Steam, em mercados Terceirizados de skins de CSGO E eu vi que o preço da USP não ia cair tão cedo Não, ela tava em cerca de 1.70,0 aqui na Steam, quando eu peguei Ela, né, acho que o gráfico da USP Print Vai copiar mais ou menos o gráfico da Diggle Print Stream, quando ela foi lançada Teve um hypezão, caiu um pouco de preço, né? Mas aí manteve um tempo no mesmo preço, assim, ó. 580, 600 reais por bastante tempo. E depois, obviamente, ela veio a ter uma queda enorme no preço. Mas eu tô pensando que pela USP ser é bem mais utilizada do que a Diggle. Pelo menos, assim, você não precisa de uma Diggle para um inventário inicial. Você geralmente começa com uma K, uma m 4, uma USP, uma Glock, uma Alp. Então eu acho que a USP pode segurar o preço ainda mais. Então tá aí na tela a minha nova USPzinha. É essa daqui, galera. USP Print. Stream Vector New. Eu comprei no mercado de skins da China o Buff 63, que eu falo sempre dele aqui pra vocês. E paguei exatamente R$ 1.610,00. E o ano dá R$ 1.212,00. E tipo assim, galera, não comprei nada demais. Ah, é uma luz print tem normal. Tanto que eu chequei aqui no database do CSGO Float todas as luzes print que já existiam e tal. Então já temos até com um 3 zeros depois do ponto. Já temos o Trek também com 3 zeros depois do ponto. Então já tem as insanas, né? Às vezes craftar, às vezes. Achadas em caixas, a maioria do pessoal tá dropando Em caixa mesmo, e aí que vem a história Do vídeo, eu falei pra vocês que eu ia craftar Com quatro rocks holográficos Né, mas, o que, que acontece Assim que eu peguei a USP Printstream No meu inventário, inclusive vamos vender Todo CS, né, vamos vender do CS pra dar uma olhada Bom, assim que eu peguei a USP, eu percebi Pô, combinaria alguns stickers Aqui, até porque a minha M4 é s Print Stream. eu peguei exatamente pra combinar com ela Ela tem esse Health bar, né, esse sticker Aí, quatro Health bar, então eu pensei, porra, seria Legal ter algum sticker na minha USP USP também, mano. E bem, peguei Factor New, né? Então, também sem StatTrak. Se eu colar algum adesivo não vai ficar o contador de Trek atrapalhando. E eu comparei bastante Trek sem Stat Track. achei mais bonitinha sem Trek Sei lá, no jogo. E, pois bem, antes de fazer qualquer doideira, eu dei uma olhada no Rock's holográfico preço dele em outros crafts que já aconteceram com esse sticker. Atualmente ele tá na casa de 300 reais aqui na Steam. Tá num gráfico aqui subindo, mano. Depois de ter dado um hypezão no dia que as cápsulas saíram, ele caiu para 200, tá num preço aqui ascendente 350, então custaria 1400 reais de adesivos rocks para fazer esse craft aqui Preço da Steam, claro, e foi aí então que eu Procurei na database base outras USP Que tivessem três ou quatro rocks Holográficos, e eu já encontrei Rapaziada, três USPs que foram Completados com quatro rocks, então a gente tem essa Que é a Factor New 0.05 Não track a gente tem essa que é a Factor New Só que StatTrack, é muito top Float bem padrãozinho, 0.06 A gente tem a terceira, quatro rocks só que essa daqui o cara não teve paciência pra pegar uma Factor New Ele pegou uma Minimal Air mesmo, mano E meteu o louco que aplicou os quatro rocks E eu tinha encontrado também essa daqui Que tinha três rocks e um 9Z ali embaixo do handle E aí eu dei uma expulsionada na skin, né? Como quem não queria nada e tal eu Fiquei pensando, pô, o que será que ia acontecer com essa USP aqui E foi então que eu bati o olho, olhei o inventário Tava no inventário desse cara aqui, mano Um brasileiro que tem várias skins Alzona, Medusa, Fire Serpent, Luvas Iradas E aí eu pensei, pô, esse cara aqui craftou uma USP e 5, 3 rocks. Será que ele não quer vender pra mim? Adicionei ele na Steam, inclusive vocês estão vendo que eu tô ali na lista de amizade dele, né? Trocamos uma ideia ontem, analisei o inventário dele para descobrir se ele iria ou não craftar o quarto rocks, né? E ele, inclusive, tá com o quarto rocks aqui, mano, pra colar na USP Stream dele. Mas olha só que louco, galera. O Spawn, esse colecionador de skins que eu adicionei na Steam né? brasileiro conversei com ele, ele mesmo craftou essa USP Stream logo quando foi lançada a caixa, então ele não esperou muito, colou numa field tested, quando o Rox tava bem mais barato, e aí ao conversar com ele e tal, ele me pediu que eu fizesse uma coisa, e tá aqui no meu inventário, a USP dele com três rocks galera, ele mandou pra mim, ele não me deu, ele me pediu pra que eu aplicasse o quarto rocks, mano, em vídeo olha só que louco, velho, ele é um fã do canal ele já acompanhava os vídeos, e ele aceitou meu convite de amizade, ficou feliz, falou que tinha um Rox lá, que ele tinha acabado de comprar e demorar sete dias, e que depois desses sete dias ele me mandaria e tal, fazer o vídeo, falei, não, meu querido, fique tranquilo. Pode mandar, porque eu tenho aqui já no meu inventário alguns rocks holográficos. Eu só preciso encontrar aqui, né? Mas eu tenho já, eu tenho vários rocks já. Aqui, ó, se liga só. Aqui eu comprei nove, né? Depois eu comprei mais um aqui. Foi então que eu falei pra ele. Fica tranquilo, meu querido. Eu aplico o meu rocks holográfico e daqui sete dias eu te devolvo a saúde pra você poder curtir ela e você me manda esse rocks holográfico que tá aí no seu inventário. E aí a gente vai fazer esse craft, galera. Que loucura, mano. Eu que nunca faço crafts, vou fazer hoje o Craft na USP Twin Swing dele, completando aqui com um quarto, o quarto Rocks, um adesivo de mais de 300 reais Isso é muito legal, vamos que vamos. Bora lá então, galera. Temos que começar raspando o 9Z holográfico que tá no handle. Cara, me dá um pouquinho de medo vir aqui nessa tela. Se eu clicar alguma coisa errada aqui, eu raspo o Rocks, né, mano? Então, com muita calma, na verdade com toda a calma do mundo, vamos raspar só o 9Z e não fazer nenhuma cagada. Cara, eu nunca tinha feito alguma coisa assim Antes, tipo, algum craft Não é high tier, né? não chega a ser High tier, high tier já seria Kato 14, Kato 15 Acho que não é high tier ainda também, mas enfim Muito massa poder fazer Um craft, mano, Pô, mesmo que não vai ficar Comigo, tá, vou ficar com ele Uma semana aqui, né, no meu inventário, esse craftzinho Irado, mas já tá de bom Tamanho, né, já tá de bom tamanho, se liga só Que da hora, completamos aí então A USP Print com 4 rocks holográfico, fala se Não ficou chique demais Oh, oh, oh, Galera, agora é pensar se eu faço ou não faço com a minha uspzinha, né, mano? Eu não peguei com float bom nem nada. Talvez eu pegue depois uma 0.00. Eu fiz a coleçãozinha aí de skin sprint swing, né? Peguei, inclusive, a Digo, que eu não tinha. Galera, olha só que skin maneira, velho. Agora ficou completo o craft. Mano, eu não sei direito ainda por quanto ele conseguiria vender essa usp. Que é fio de Infelizmente, ele não esperou eu pegar uma factor new, mano. Ele colocou a fio de teste de meio que meter no louco, né? Mas, enfim, muito legal mesmo, mano. Essa aqui tem um detalhe especial né que é esse rocks solo e ele fica realmente muito bonito esse sticker mano eu tô realmente pensando em considerando em fazer esse craft que iria totalizar 1.400 dos adesivos mais 1.200 da USP né então a gente tá falando de 2.600 reais para fazer essas se for na minha a gente teve pouquíssimos crafts com quatro rocks olo até agora foram apenas 80 crafts 4x rocks olo inclusive um dos que eu mais gostei foi na m4 print né? stream acho que ficou sensacional Tô pensando, tô pensando. Se você quer que eu faça esse novamente, só que numa skin minha, é, ou então que eu tente comprar já uma USP com 4 rocks, talvez até essa mesmo que tá aí no meu inventário, deixa um comentário, me fala o que você acha melhor eu fazer. Tá valendo uma skin, hein? Quem comentar aí embaixo, tá valendo uma skin que tá no meu inventário guardado. Vou escolher uma skin aleatória que eu tenho aí, uma K ou uma M4 ou uma OP, e vou mandar pra um comentário aleatório que fala o que eu devo fazer. Daqui 48 horas eu volto aqui nesse vídeo. Então é isso aí, galera. Agora deixa eu aproveitar aqui essa USPzinha que eu quero jogar com ela, algo uns compis, mano. Muito irada mesmo. Tamo junto vai a gente o próximo vídeo aqui no canal. Não esquece de apertar esse botão de like aí. E é nóis, galera. Falou!